Dito isso, vai para as nossas escolhas, para sermos o mais justo humanamente possível. Goleiros, Alisson Liverpool, Ederson Manchester City, Everton Palmeiras, laterais direitos, Daniel Alves Pumas, Danilo Juventus, laterais esquerdos, Alexandro Juventus, Alex Telles, Sevilha, Zagueiros, Bremer Juventus, Éder Militão, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea, Meio Campistas, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, United, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, United e Lucas Pacta West Ham. Atacantes, Anthony, United, Gabriel Jesus, Arsenal, Gabriel Martinelli, Arsenal, Neymar, PSG, Pedro, Flamengo, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Vinícius Júnior, Real Madrid. Essa então é a lista dos 26 convocados que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo Qatar 2022. Pessoal, eu vou cronometrar agora três minutos para vocês darem essa primeira repercussão da lista. Enquanto isso, os nossos entregadores do Zé Delivery distribuindo para vocês a lista de convocados da seleção brasileira. Conforme combinado, os nossos amigos fotógrafos, por favor, professor, se o senhor puder mostrar a lista dos convocados. Vai com a anotação e tudo, cara. Pode baixar, professor. A quantidade de cliques está salvando.